Eu resolvi me arriscar num game center e achei que a maior dificuldade seria escolher que jogo jogar. Aí eu vi essa galera aí mega profissional, com luvinha, toalha, água, cadeira de descanso e fiquei tentada. Testei minha mira e foi. Aí eu me esperei nos amiguinhos e, senhor, parecia, pra mim que era muito rápido. Mas eu acho que eu tava em câmera lenta. É muita tela pra olhar tão de perto e cada ícone é um tipo diferente de movimento. Acho que eu só não joguei assim, olha, porque eu não tinha luvinha, hein? O que você acha?